Calma, bora. Kenzie, tu tem que fazer isso deitado com a musculatura relaxada. Pô, Nilzeira, pior que é true, mano. E eu, e eu não tô nada relaxado aqui, né, mano? Tá ligado? A gente ganhava aqui, tá ali, né? Ganhava aquele ali, não ganhava? Eu também acho que ganhava, só que eu comprei sozinho, mano. Tá ligado? Eu real morri, velho Eu vi Relaxa, tá só Nossa, eu joguei muito mal, mano que isso? A hora eu que você fiz. chegar aí, nós usamos o flash agressivo Eles gastaram algo? Não, não, eu só matei mesmo Vou só fazer o um clearzinho aqui Acho que é o tempo de você chegar, mano Ó, eu... oh, Jimmy Ó, oh, eu quero comprar tô isso aí, aí Tô, tô, tô, aí, tô, aí, tô, aí, tô, aí, Eles tem flash graves? Deve ter não, mano não sei se é nosso, se não show. viu velho. Ele deixou pra fora já, pô. É nosso, é nosso. E o de cima lá, será que eu posso ou não bot? Eu vou lá, foda-se. Vou tacar bora Então bora, então bora, então bora, então bora. Eu vou lá, eu vou lá. Eu vou literalmente. Vamos matar essa Diana, vamos matar essa Diana. Eu literalmente foda-se. Nossa, é o Tuts de Zoe? Agora que eu fui ver. É. o Tuts é bom, hein, mano. Ele esperou estunar pra dá o Qzinho, velho. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Bora, bora, bora, foda bora. Pode é se que tiver bora, bora, smite, bora. ele já pegou, tá ligado? Mas se ele não tiver, a gente pega, pô. Ele tá terminando lá em cima aqui, ó, vai lá, vai vir só o rastro. Eu não vou parar vamos não, não reto, eu não vou parar, eu não reto. vou parar, eu não vou parar, não vou parar. Ele dá chão a parede. Deixa quieto. Será que a gente mata? Será que a gente mata? Eu vou querer dar e vai esse cara agora. Eu não quero eu deixar ele telando, pegar sempre não. Eu tô até eu vou deixar ele pegar sempre não. Eu posso ir sempre não. evitar da merda. Matou? É isso, Jimmy. Ah, tá aí, ela tá aí, ela tá aí. Vem, vem, vem, ela pular, vem, vem, vem. Eu te salvo, eu te salvo com o Só sair você correndo, sai agora reto. Ah, velho. Dá pra imaginar que ela ia fazer isso, velho. Mas não tinha nada você eu, podia... eu acho. Se eu andasse pra cá, ó. Tá... Oh, eu morri aqui. Se eu andasse pra cá, acho que dava. Cortou o cabelo, Marquinhos? Não, cortei não, pai. É que eu tô com uma bolsa térmica aqui na nuca, ó. Eu botei o cabelo por cima. Acho que você pode, velho. Mas eu só Bastante, vi a cabecinha, que sair, velho. Mano, não é aquela tia te deu muito dano no top, né, mano? Então Mesmo que eu tô de exaustando, de exaustando de ela, foi estranho, estranho velho. velho. Torcendo por dia. Zero, dois, Ai, velho, trolei. Time. Marquinhos, manda o salve da visita. Falando que cheguei não, não, pra te fazer uma não, massagem rapaz, no pescocinho. Não, não, Sem capa frita. Só na broteragem obviamente. Eu não vou te morrer, mas eu não vou te morrer. Eu não vou te deixar morrer, Marquinhos. Eu não vou eu tô indo pra cima, deixar você aqui. morrer. Você ouviu? Jimmy, eu morri. Você vai morrer, Marquinhos, mas eu vou Sim. vingar, eu vou, eu vou vingar oh, o seu mat... corpo, Marquinhos. boa, boa, boa. E, va... e respondendo o VH lá, mano ele pediu dica de jungle. Mano. A melhor dica que eu te dou é o seguinte, VH. Traça um, um plano de jogo, tá ligado? Um plano de farm, mano. Por exemplo, esse jogo eu startei Red, Golem, Galinha, Lobo, Blue, Essa Sapo. É então eu sempre pastel. tô farmando de cima pra baixo, de cima pra baixo. Então eu é sempre tô respeitando é esse meu que ciclo. Falei. Joga pelos objetivos, mano. E tela o mapa o jogo o tempo inteiro. Você tem que fazer Tipo o um salve do Faker, mano, telando tudo Tela tudo, tá ligado? Ah, lá. Igual eu telando aquele top, ó. Flashou. Já tava telando aquele top e vi do R. Nem vi no mid. Matei mid de revés gay. Você tem que ficar que que jogando GTA telando tudo. Por que eu ditei isso que, que eu tava em cal com você? Acho que é porque você tinha <risos> muta... É porque você achou que eu tinha mudado. Não, não, talvez. eu tava falando, eu tava falando que Eu vi aqui, eu tava falando que vamos. Mas pior que eu telei a situação e vi que era bom, tá? Mano, eu, eu tô sendo louco aqui, Jimmy. Será que você. Eu é, você deve estar tá acostumado assim, já, velho. né? Essa aqui é de lay, Mano, mas pior que, tipo, eu sempre joguei assim e eu ia tá lá e foda-se. Eu ia, eu já, vou, já ia estar tá lá se o cara quiser acompanhar. Acompanhou, Você não quiser, vai reservar? A, a única coisa que muda agora é que eu acompanho sempre. É, tá ligado? Ele pô, aquele aí, né? bot nós defende, não defende, não, mano? Não, aquilo lá não cai não, pô. Eu tô descendo também, Jimmy. Só que só depois do sapo pra ter mana. Tô descendo, Jimmy. Posso ir? Como quem não quer nada? Olha o, que Olha o que eu tô fazendo. Olha o que eu tô fazendo. Olha o que eu estou fazendo, tá me telando. Tô segurando a wave? Não, não, não. Eu não vou parar. Eu vou parar o meio desse cara. Para, para, para, Jimmy. Cuidado. Parei, <risos> parei, parei, parei, parei, parei, parei, parei, parei. Parei o B. e Eu falei que ia parar o B desse cara. O Jimmy é louco, mano. Mas parou, eu né? Falei... Parei o Eu vou ele aí. Tô, ali, tô colando, tô colando. Olha ah, lá, tá sem mana aqui agora. Tá sem mana debaixo da torre. Vai fazer o que sem mana debaixo da torre? Ai, meu Deus. Tomou aquele R. Vai morrer, cara. De sapato. Assistência. Hum. Morreu o cara de sapato. Só uma assistência dessa, PPRT. Ah! E se a gente tá esse cara? Tipo assim, eu vou foda se foda-se. na casa dela e pegar meu cachorro. E vou chamar a polícia. Que cara bom, vai Eu vou voltar, ele vai matar mais ninguém, minha ult não mudou porra nenhuma. Eu outro time? Será que eu não sei? Eu outro já. Um, matou um, você matou um, você matou um. Matou a Nami ali. Eu tenho as hastes nesse cara. que ulto, será? Ultou, outro outro Ah, não não, não, não, não. Marquinhos, quer vir aqui? Quer vir aqui? Com certeza. Oh, o cara me fuzilou, velho. Boas zonas. O Varus vai tancar o QZ para você. Bom, bom dodge. Pode falar, olha, pode olha. falar, pode falar, agora você vai falar, agora você vai falar. Você é muito bom no League of Legends, no mano. No cartão, né, mano? As bolinhas, as bolinhas eu não erro. Mano. Eu já falei que você é bom com esse buraco. Sabe o que, que, que me salvou sabe. nessa play também, galera? A runa caça voraz, Arruina ó. A runa Os caras ah, cara perguntam por que, que eu prefiro caça voraz do que a de CDR na ult, ó. Ela me salvou aqui agora, ó. Nossa, olha o Toots, mano. E o Jimmy, né? Nossa, tá gente, acabei. Mais o tuts, mais o tuts, mais o tuts, mais o tuts. Deixa eu olhar assim pra um retobo, foda-se. Dá pra dar, dá pra dar, dá pra dar, dá pra dar. Aí. Eu. Nossa! Nossa! Eu não sei o que foi pior! Ai. Esse cara tem que morrer, mano. Vou dar visão, vai, vai, vai, vai, dê visão. Esse cara tem que morrer, velho. Ah, tá. Mano, eu não sei quem foi pior. mano. Essa ah, vida, eu perdi véio. o Arauto. Esse time mano. dos caras. <risos> oh. mano, acho que... É mesmo, velho. De, sério, de quem que foi, que foi o pior, pior. time, mano. Caralho, esse sério. time foi podre, mano. Cara, Os dois, né, velho. Você pega a visão dele. Será que você sabe? Mas tipo, tem que ser insta, assim. Tem que ser insta e a gente... Ah, ela errou é o tá, assim. Aham, uh -huh. fiz a boa. No outro, no próximo. Tem que desviar do próximo também. aí. É assim que ela só morre, tá ligado? Só fazer. Free battle, hein, mano? Não perder dois bots, mas não dá pra ter tudo na vida. Dá hein? nada, dá nada. Ixi, pode pegar. Se quiser outra ali, se ele quiser ter três também, pode pegar. Pronto. Cara, mas você Agora. acha que tá assim fácil, assim? Ah, pra eles não, mas pra nós sim. Caramba. Ai, Jimmy! Trouxe, okay. Essa música que o Marquinhos tá ouvindo é muito antiga. O cara vem querer pagar de folgadinho aqui, me tentando me parar, mano. Nossa, tomou... nele, não, mano. Deu duas bolinhas nele, duas nele. Foi uma praticamente, mano. E um. Já Caralho, velho. O cara só foi embora. Tô muito forte, galera. Muito, muito forte. É que eu fiz Rabadon também e ela tem 0 MR, tá ligado? Não dá nada, não. Eu vou voltar, Jimmy. Ganga... Ele não morre, velho. Nossa, morreu. O Saiyan pega. Ah, bitch! Ha, Olha ha, a Nami de Rabadon, que gracinha. Fala, cabelinho! Pegou? Tadinha, ela tá presa, mano olha, olha que gracinha a nome de Rabadon, véi Ué, bora nossa aí, tá? Aham uhum. Nossa, a Nami tá real de Rabadon, agora que eu fui entender Ah, mano, olha onde o cara passa, mano Na moral, véi, que porra é essa, véi? Nossa, eu usei... Eu usei as na pernada dela, mano Ela morreu, ela morreu Nossa, o cara deu rio. Pois é, flashou. Eu Uto? eu Uto? Não, né? Não precisa. Não, precisa. não sei, mano. Eu tô conseguindo. Nossa, que susto, velho. Boa ult. Caralho, véi. ainda deixar o cara em base, pelo menos. Tá bom. Tô aqui, tô aqui. Nossa. Eu trollei, Digo. O que, que esse cara fez, véi? Eu trollei, velho. Nossa, mas deu bom pra caralho, pô. Deu boa pra caralho. Véio. Mano, eu apertei R na cara deles, o ult da Camila cancelou meu R. E deu bom pra caralho, velho. Deu bom pra caralho. Os caras desesperaram pra me cancelar. E esse, nossa, pior que esse Mas cara aí fuzila muito, mano. Boa tarde, Marquinhos. Boa. Satisfação estar vendo essa garotinha aqui, rapaziada. Nossa, caralho, ele jogou muito, velho. Jogou pra caralho, mano. O cara jogou pra caralho. Você viu o que ele fez? Ele jogou, jogou pra caralho. Muito, jogou muito, velho. Nossa. GG. Caralho, seu break é muito forte, véi. Pra caralho, essas ult assim daí Mano, sério, se eu mano. literalmente Chega chutou, você parte o do time dos caras inteiro no é, meio, esse véi. É paia, inteiro, tá In véi. Inteiro, mano. Inteiro, véi. Inteiro. o cara não tem zone, né? ele perde metade da vida. Pog, pog, pog, pog. Vai well o play, hein, mano.